E aí galera do canal, desculpe com mais um vídeo. Esse vídeo provavelmente vai cair entre domingo ou sábado. Deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal e assine o um sininho. Eu vou dar uma dica pra vocês, mas a mas, ah, é contar, como é que eu peguei 191k de power no 73 Tem gente que pega 81, dá, dá pra juntar com mais power no caso, já pegando mais itens. Só que eu não dei muita sorte, eu só peguei dois itens laranja nas DG. Que foi essa bandagem de 4k de power, mais outributinhos. Isso, então eu vou dar uma explicação para vocês como é que eu fiz para estacar Power é, sem botar Cache, Apesar que eu botei 30 Red de cash, mas nada que. Uh, que mude muita grande coisa. Vou explicar. É, apertando C, vocês vão dar uma olhada. que tem. um... Ó, o talismã. Tá com quase todos os refinos roxos. Quase não, tá todos os refinos roxos. Talismã e o anel são os, iten, os itens que você tem que refinar melhor, no caso. Para quem não tem VIP, no caso, você vai vir aqui, ó desse tem muita gente cima pra dar o nome. Esse cara aqui, ó, todo mundo sabe onde que é, então não dá dano para ler, tem muita gente sim. Você vai vir aqui aprimorar. A primeira dica que eu dou é que sempre quando vocês vão dar o primeiro refino, vocês têm que usar, como posso explicar, um sangue a primeira vez, como esse quadradinho vazio aqui, no caso. Se usa um sangue sempre, porque eu tô sem sangue demoníaco sem a peça que é a capa diferente. Usa um sangue sempre, porque, tipo, de 10 que tu usar, no caso aqui, ó, minha bandana. Eu usei todos, um sangue, ó. A maioria veio verde, Até veio um roxo e veio um bozo veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cinza. E quantos sem ser cinza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então. Tipo, valeu a pena, eu gastei tipo 30 sangue no caso, que eu esqueci qual foi agora no primeiro. Não, os 20, 20 sangue, 11 deu verde. Então eu economizei, no caso, que, que provavelmente ia vir tudo cinza, quase. Então eu só vou ter que me preocupar com, com os que estão cinza primeiro, depois me preocupo com os que estão verde, para depois me preocupar com os que azul para deixar tudo roxo. E. Se eu tirar o cinto, no caso, vou mostrar onde vocês pegam o cinto e o, essa estola da raposa, que também dá um, dá um pouquinho de power. Não é muita coisa essa estola da raposa, mas o cinto dá bastante power. Vou voltar no assunto aqui. Vocês vão dar esse refino. Depois que vocês fizerem isso, quando tiver tudo, você der o primeiro refino em todos, em vez de tentar subir eles com um sangue, você vai jogar logo 10. Eu recomendo começar pelos últimos, os 10 sangue, porque os primeiros você gasta muito pouco. Muito pouco gold e muito pouco luz espiritual, o que vocês podem fazer, no caso, um exemplo. É... Aqui ó, tem uma, uma roxa e uma azul aqui primeiro, mas só como, se eu refino sempre o último. Eu sempre ganho muita luz espiritual e fica sobrando quando eu refino tudo com... tudo com sangue, 10 sangue sempre sobe quase, só do roxo pra cima que ele com 10 sangue dá uma pacada. No caso, eu deixo aqui, ó. Esses três primeiros aqui é muito fácil. tu Vai junto 300 luz espiritual. Larga aí sem e deixa. Vai gastar todos os luz espiritual. Mas tem, já vi gente que tem... Ó, chão, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no inventário. No, coisa mostrar, ele pegou uma, uma laranja. Eu peguei só roxa até agora. Mas já peguei, ó. Essa aqui eu peguei com roxa, assim. Essa também peguei assim. Essa aqui, essa aqui também peguei. Essa aqui também. Mas quase todas as primeiras eu peguei assim. Só do colar que eu do talismã no caso que eu extrapolei os itens também você tenta pegar o máximo do seu, do seu elemento sempre quando eu, dentro, eu vejo o elemento água ou terra eu pego no caso é aqui embaixo ó, elemento lá embaixo trovão isso me serve mas se eu achar alguém com elemento, com elemento terra ou água eu troco se elemento trovão é fogo não vai me servir mas eu estou usando porque não tem nada melhor para usar isso aqui é água já me serve só que é trovão trovão e água já não, não é tão favorável Trovão, esse é só trovão, Isso aqui é só é o trovão, Olha, tinha que trocar, Isso aqui é... Vocês entenderam mais ou menos, tenta pegar o máximo possível do seu elemento, que dá um power a mais. O Cosmo é um dos que dá mais power, sempre que você atinge esse limite que você ganha um power a mais, que isso não dá, prioridade para as, para as laranjas no caso, o seu elemento, ó. o elemento Terra me dá power a mais, extra, esse aqui não, esse aqui, foi. Esse aqui é uma amarela. Só que por que eu estou usando a sala do elemento fofo? Foi amarela, não tinha uma melhor que colocar. Eu coloquei ela, no caso. Quando tiver uma melhor do meu elemento, eu vou jogar aqui. Elemento água, defesa. Então eu estou focado na meu coisa, que é HP, que é o Commander Power. As ômega com B minhas ômega. Vou colocar aqui, tem uma Ah, todas dá para usar? Ah, não, aqui ó tem umas aqui não entram em cada buraco. Viu? Então você tem que pegar combando e elemento de preferência. Eu tenho uma ômega laranja, é, amarela. E acho que duas amarelas da, da solar. É, duas da solar e amarela. Então isso aqui sempre dá prioridade com amarela, depois pra.. Coisa. E vocês guardam essas, a, omega, essas runas ômega, porque nem sempre dá pra você saber qual que comba ou qual que não comba. Então guarda elas, depois que você preenche, você vai desovando elas. Entendeu? No caso, você segura aí para vocês pegar o cinto. Vamos mostrar aqui: ó, aqui é o cinto. Para o cinto, vocês vão ter que ter uma escama de ouro. Pra você pegar no nível de 70, você junta é, 30 escamas e compra. Se tiver faltando a escama, você vai vir aqui em um, apertando a letra O, vai tá vir avisos. Receber vai vir aqui em diária mesmo. Ó, tá aqui: ó, você pode comprar uma vez por dia. Vem duas para gastar um livro desse aqui. É, silver e esse aqui depois no outro vídeo eu vou ensinar pra vocês como vocês conseguem pegar a armadura negra eu tô com... deixa eu ver quantos aqui pra pegar a armadura negra aqui pra mostrar pra galera tô com 21 com 30 eu posso pegar, quando tiver com os 30 eu explico pra vocês e nesse caso vocês tentam guardar esse livrinho, não gastar à toa, só se for preciso já ensinei como pegar o cinto o outro que eu cheguei a comentar para vocês tá aqui ó você vai precisar desse fragmento de Estola. É, a iniciante é 10. A outra aqui, aqui, Stola, que é melhorzinha, que é do nível 60, é 250. Que já dá um Power a mais. A alta aqui, que é melhor ainda, dá mais aqui. ó, Isso aqui é 6.250. Então, por hora, eu vou ficar com só com a primeira. Porque não tem necessidade de eu gastar agora com um negócio que não vai dar tanto power. Dá um pouco de elemento e ajuda. Outra coisa que eu também fiz. Armaduras. Vou mostrar o tanto de armadura que eu tenho secundário para. As iniciais, daqui tá que eu peguei de, de cisney, o pé de Pegasus, o Pé de Andrômeda, ocupei várias armaduras de bronze. É, dei mais prioridade para CT2 de bronze. Upei é, várias armaduras de prata, mas dei prioridade para CT2 de, de prata. Eu vou comprar T3 de prata ainda, só para poder gastar isso, porque agora não está tendo como fazer ela. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho de que é que ela fica. Porque aqui, infelizmente, está tendo oh, uma... Olha, uma Negra. Infelizmente, não está tendo como fazer ela, porque não está tendo NPC vendendo, e o NPC que faz a quest, que era para fazer a quest, não está aqui não sei porque, mas o doutor chinês também não está lá então era é, é mais fácil, a galera comprava sempre, entendeu, no caso vou procurar aqui, cadê peraí vou mostrar tá aqui não? aqui é, autorização de prata, vocês vão ter que ter duas, só que esse era o item que vocês Sim. teriam que conseguir o único jeito que eu tô vendo é conseguir aqui seria no, no, prêmio, no prêmio diário. Você vai ganhar 3 no mês. Só que você precisa de 4 fazer um. Então tá, você certo. ter que ter menos 3 meses mais ou menos para conseguir fazer. Então se tu colocar 30 reais de cash, você vem aqui, ó. Cadê? Você vem aqui em loja, Shopping Mall, VIP, é loja VIP, no caso, vai vir aqui em armadura. Vai estar tá aqui, ó. 700 de heno verde, você faz até T3. eu acho que por sinal é muito eficaz, muito boa, porque você pode trocar de classe, não precisa ter ocupar a armadura no começo, as T2, as T3 são uma boa coisa disso. igual as armaduras de ouro, a principal é boa, mas ficar ocupando todas principal para o nível máximo não compensa. Tirando que eu tenho os itens de elemento, que também complica ter que refazer um elemento, mas sempre é bom ter fazer tipo, um set pra DG e um set pra arena que eu tô tentando fazer um agora de pegas pra ficar fazendo essa arena aqui, o modo arena que eu tô de olho nesse título aqui que por sinal essa semana eu vou conseguir pegar mas dica, esse título que a galera tem na cabeça ah, esse aqui é o de ouro, tá vendo? esse cara aqui é o maior. como você consegue? na arena, se vão ver aqui o modo arena no sábado, se tiver desbugado vai ser esse horário aqui mas se não tiver bugado, é aquele horário que eu falei no vídeo anterior falando sobre a arena bugada vocês vão ver aqui ó, semana passada eu tava aqui no prato. Ó. Só que eu fui meio burro. No chinês, os top 100 ganham. Aqui tá só os top 10 primeiro. Não sei se mudaram no chinês da época que eu joguei, então não sei. Porque, normalmente era é os top 100 que ganhavam isso aqui. Esse título. Porque então, agora eles mudaram. Os 10 primeiro. No caso, no bronze. Os 10 primeiro. No Prato acho que é os 15 primeiros, se não estou certo. No ouro os 20 primeiros, no Platina só tem um, então ainda não sei como é, que é, e no Divino não tem ninguém ainda. Mas o legal é que você pode comprar esses itens aqui, como eu já expliquei, não tem muito esquema. Do título aqui você pode pegar já expliquei para vocês, mas são coisas que já foi explicado já. Então é só você procurar o vídeo que vocês vão, vão saber. O que mais? Astrologia também, que é uma ajuda aqui, ó, que pega esses itens aqui, já expliquei para vocês. Vou fazer errado, <risos> mas praticamente ela estava tudo certo. A única cagada que eu fiz foi que eu usei todas as nível 1 um Entendeu? Só então, pode tomar, é, fazer dar tá, esse erro. É, o escudeiro, eu já ensinei a vocês como mexer, não tem muito o que falar mais. O escudeiro dá bastante power no caso, as armaduras deles também, mas. Então, é só isso mesmo, não tem mais o que explicar. O título. Tem muita gente que eu vejo aqui que não tem o título na cabeça. Esse aqui, ó. Esse aqui é o um negócio. Tem o título. Cadê? Tem uma galerinha que não tem título na cabeça. Ó, esse cara aqui, ó. Ó, nível 43. Sem título na cabeça. Eu, Esses títulos aqui dá power sim. Então, ó. Se eu desmarcar os dois, ó. Cadê? Quando é pra mostrar, não mostra. aí, ó. Viu? Ganhei 500 de power só marcando essas duas, duas, duas caixinhas. Sem lida de cabeça nenhuma, entendeu? Então, já dá pra vocês verem como é que faz, né? É, tenta pegar o máximo. Tem o título mais maneirinho, fica mostrando os bagulhos. Tem o título da visão aqui, cara. então o do pássaro. Tá aqui, o do pássaro? Não tem. Você tem que 10 nesse aqui, cara. armazém Eu tenho quantos daquele olho de pássaro lá? Tenho 4, tem que ter 10. Aí você ganha o título lá do olho de pássaro lá. É um título bonito até, no caso. Não sei o que ele dá no caso, porque tava tudo em chinês lá e vi que dava alguma coisa, então, não sei, no caso. Tem o título de casado, tem vários títulos lá. Aprendi estudioso. Então, é são essas coisas que eu fiz para pegar o 100 de Power. As equipe, relacionador elemento, porque eu não tive muita sorte pegando o meu elemento. Eu não vou ficar no gold agora, porque não compensa. das pra um hoje uns itens agora, porque você tem trocado. Você vai trocar de agora, não é muito foco ficar entre os primeiros a gastar um dinheiro. Se você quer ficar entre os primeiros, vale a pena tu gastar e pegar os itens certinho. Mas se você tem paciência, espera chegar pro nível 90, 80, aí você começa a fazer teu set. Mas eu prefiro mais montar meu set no 90. Começa a montar no nível 90, acho que no 80 já dá porque já começa a demorar, então já compensa tu gastar dinheiro, porque só faltar tá umas duas semanas, do 80 com 90, então vale a pena tu gastar umas duas semanas, um mês ou até mais. Porque do 80 o negócio fica é difícil, vai depender da XP, vocês vão aumentar a XP, porque aqui a XP tá alta, então não sei se vocês vão abaixar, vão aumentar mais. Como é que eu fazer? Se vão... Deixa eu deixar de jeito que tá. acho que nas três semanas vou pegar o nível 90, do 80 com 90. Aí pegar 80, acho que vai demorar mais umas duas semanas, eu acho. que Uma semana. Uma semana eu já pego 80, se eu jogar certinho. Mas como eu vou ficar esses quatro dias sem jogar, então vai ser menos. Então é só isso. Então se inscreva no canal, compartilhe, deixe like. Ah, antes de mostrar. Já tô com.. 18 de ouro. Daqui a pouco já consigo fazer a minha armadura de ouro. Porque no 80 você vai ter uma quest, você vai ganhar 50. Então só preciso ter mais. 32. Então. Espero conseguir 32 até o nível 80. Falou e.